Fala galera, meu nome é Gabriel, não, apesar que ele não aceita imitações, né, mas se bem que a Bic não é dele, né. Beleza, camada, é o seguinte, hoje eu tô lendo aqui uns comentários, como eu havia prometido que eu ia ler. Então tá bom, então eu separei mais ou menos aqui uns 5 comentários e vamos pro arrebento. Primeiro que eu quero ler é o do João Vitor Teixeira Flores, que diz o seguinte, Se eu puxa saco, pai pagar pai... Não, peraí, deixa eu continuar lendo aqui. Pai pagar o CS para mim? Não. Então, fica quieto. Uh, João Vitor. Cara, tipo assim, eu acho que você errou o canal, cara. Que, é que não é o canal do seu pai. Mas fica uma dica. Tipo, se você quiser que seu pai pague o CS para você, chama ele em particular. Não faz em público. Porque é uma coisa que pega mal se você trata o seu pai assim. Tá, o próximo comentário é do The Creator of Alternate Realities. Nossa, o nome é chique, hein? Ele diz o seguinte: Tô vendo muito papo e pouco benchmark. Dislike. É, cara, que assim. O que, que é benchmark? Eu não sei o que, que é. Tem até um nome legal né, de um canal, né? The Creator of Alternate Realities. Nossa, nome chique em inglês, mas. Não sei o que é benchmark. Dá uma explicação aí pra gente, beleza? Tá, o próximo comentário é do irmão hétero do SMizinho. God of War, The Last of Us e Uncharted 4? Roda no Linux? É, não, nem no Windows, né? Não entendi a lore do desafio. Alguém me explica aqui. O que seria a lore? O próximo é do Rogério Castilho, que diz o seguinte. Poxa, você quer defender tanto Linux que VC está falando que 30 fps é melhor do que 60? Eu não falei isso. Eu falei que, assim, se chega a 30, tá bom, passou de 60, é uma coisa que quase ninguém vê. Se você não tiver um monitor adequado... Tá, e o último comentário que eu quero ler é do SR Bacon 7 acho que é assim que pronuncia. Que ele diz o seguinte, querem comparar, vírgula, com Linux, comparem com o Windows, quantos jogos será que existem? Abre parênteses, muito mais, fecha parênteses. Ninguém diz que não tem mais jogos no Windows, né? Mas tudo bem. E o Linux existe faz bem mais tempo que o próprio PS4. Tá, cara, é assim... Você não compara... A quanto tempo existe o PS4 e a quanto tempo existe o Linux. Você compara quanto tempo existe o sistema operacional que está dentro do PS4 com si quanto tempo existe o Linux. Tá? Essa é a, a análise lógica da coisa. E tem um número que vai superar o Linux... E no PS4 tem jogos que todo mundo joga e no Linux. Ué, tem jogos que todo mundo joga no Linux também. Ah, ó, oh, o resto do comentário dele aqui foi perda de tempo, não vou continuar comentando, tá bom, galera? Só quis nesses comentários e essa série vai continuar porque eu acho que são comentários engraçados que eu olho e falo assim, mano, o que, que quer dizer aqui? Bom, então fico por aqui, tá bom? Um abraço e. Bora pra Night do Rio de Janeiro! É. Porque eu não sei que tem a mesma coisa com a outra, né? Mas. Tudo bem. Porque assim, eu vi um vídeo o um cara fazendo um chiliquinho. Falando palavrão. Tipo, Falar mais palavrão do que fala. O cara tentando agredir a moral e a integridade. Mas não vi argumento técnico. Não, e ainda fala que duvida da minha capacidade, né? Mas fazer o quê? E depois continuou fazendo mais chiliquinho. E. Pô, o cara adulto ficar fazendo xiliquinho é do caramba, né?